Após dois anos em pesquisas, a Valagro trouxe no mercado um produto inovador para apresentar primeiramente na Agrobrasília. Murilo, me explica um pouquinho sobre esse lançamento aqui na Agrobrasília. Sim, esse lançamento, esse nosso produto, ele mostra realmente o foco da Valagro, né, que é trazer soluções para os agricultores, soluções de alta tecnologia, com base em pesquisa, desenvolvimento, trabalho com consultores, com instituições de pesquisa. E a, essa ideia desse produto é exatamente combinar e fornecer para esses produtores uma solução que vai ajudar um produto com atuação fisiológica na planta para melhorar isso e levar maior produtividade para a cultura. É um bioestimulante agrícola uma aplicação foliar, trabalhando exatamente na fisiologia para, para a gente ter esse ganho de produtividade. Murilo, para deixar um pouco mais claro para o nosso usuário, ele atua de que forma, além das boas práticas agrícolas? Ah, ele vai trabalhar na planta, a gente, a gente recomenda ele durante o ciclo agrícola, durante a aplicação, ele vai melhorar essa fisiologia da planta, para ela estar tá mais apta a melhorar a absorção de nutrientes do solo, translocação de nutrientes, translocação desses nutrientes fotossimilados para o grão, principalmente a gente falando em soja, em cereais, que esse produto é desenvolvido especificamente para cereais, e com isso a gente vai ter uma semente maior, uma semente mais pesada, e dando um, uma produtividade maior, né? Já Você já obtém resultados do que foi trabalhado com o produto? Sim, a gente já tem resultados em instituições de pesquisa e também na safra passada, uma, uma etapa pré-comercial, a gente fez esse trabalho com a nossa equipe de vendas, um trabalho de fusão tecnológica, que eles colocaram esses produtos no campo, a gente tem mais de 100 resultados hoje em diferentes regiões do Brasil, em diferentes produtores com nossa equipe, que eles colocaram o produto e atestaram o resultado. Né? Murilo, a escolha da Agro Brasília tem algum motivo especial? Principalmente pela importância da feira, né? esse, esse enfoque dela em trazer inovação para o produtor, exatamente é o foco da Valagro também, trazer inovação que visa contribuir e agregar no manejo deles, né? esse produto é um produto inovador, então além disso a região que é estratégica também para a Valagro, por isso que a gente escolheu a Agro Brasília. Eu conversei com Murilo Moraes, que é gerente de cultivo da empresa. De Brasília, Aline Merladete para o portal AgroLink.